Agora a gente vai fazer um exercício que se chama o exercício do Tratac e o objetivo desse exercício vai ser que a Alice ligue dentro da cabeça dela o botão da calma. Como a gente tem um interruptor na nossa casa para ligar a luz, por exemplo, dentro da nossa cabeça a gente pode imaginar que a gente também tem um interruptor, um botão, para ligar a sensação de calma. Quando a gente precisa de calma, a Alice às vezes precisa de calma porque ela pode ficar um pouco nervosa... A gente pode ter vontade de se sentir mais calmo antes de dormir, por exemplo. E são nesses momentos, então, que você vai poder ligar o botão da calma que você tem dentro da sua cabeça. Esse exercício é bem simples. É só um movimento que você vai fazer três vezes. E somente com o braço que tem a mão com a qual você escreve. Então, como a Alice é destra, ela vai fazer com o braço direito. Se você for canhoto, você faz com o braço esquerdo. Eu vou então mostrar os movimentos, esse exercício pode ser feito em pé ou sentado, Olha, Alice vai fazer em pé, e ela vai começar com os olhos abertos. Você vai então inspirar pelo nariz, levantando o braço direito na sua frente com o polegar para cima, prender a respiração e olhando o polegar, trazer o polegar para perto dos olhos, do espaço atrás das sobrancelhas, olhando para o polegar, quando a vista ficar meio vesga, ela pode fechar os olhos e encostar nesse espaço entre as duas sobrancelhas, que é o espaço onde está o botão da calma. Quando o seu dedo apertar o botão da calma, você... Expira pela boca, relaxa o braço e fica de olhos fechados, observando as sensações de ter apertado, de ter ligado o botão da calma. A segunda vez eu vou pedir para você abrir os olhos e a terceira vez você vai fazer de olhos fechados. Tá ok? Vamos começar? Então você pode estar tá na posição é, de sempre, que são os pés afastados mais ou menos da largura dos quadris. Você pode dobrar um pouquinho o joelho se você achar que te ajuda a ter mais estabilidade. Os braços por enquanto estão ao longo do corpo, os ombros estão abaixados, a cabeça e a coluna estão retas. E... Por enquanto, você vai manter os olhos abertos. Você pode, então, inspirar pelo nariz, levantando o braço na sua frente. Com o polegar para cima, prender a respiração, traz o polegar para perto dos olhos. Fecha os olhos. Aperta o botão da calma e... Inspira pela boca. Respira normalmente. E durante alguns segundos, você presta atenção nas suas sensações. Sensações talvez na mão direita, no braço direito. Talvez uma diferença de sensação entre o seu braço e a sua mão direita e o seu braço e a sua mão esquerda. Talvez sensação ali no espaço entre as duas sobrancelhas, o espaço do botão da calma. Pode abrir os olhos, recomeçar uma segunda vez, inspira pelo nariz, levanta o braço direito na sua frente com o polegar para cima, prende a respiração e vai trazendo o polegar para perto dos seus olhos, aperta o botão da calma e relaxa. Relaxa o braço, expira pela boca, agora você respira normalmente no seu próprio ritmo de respiração. Preste atenção nas suas sensações. Que sensações você tem quando você liga o botão da calma? Sensação talvez de relaxamento, sensação de calma na cabeça, no corpo, talvez vontade de bocejar, talvez os olhos lacrimejando a cabeça muito mais calma, observa todas as sensações de calma que estão chegando no seu corpo e na sua mente. E agora você vai fazer pela terceira e última vez eu vou pedir para você fazer de olhos fechados. Então você pode começar, inspira pelo nariz, vai prende a respiração, vai trazendo o polegar até o botão da calma e respira normalmente e observa como você está se sentindo agora que você ligou o botão da calma na sua cabeça, observa a sua respiração calma, tranquila, sua respiração devagar. Sensação de relaxamento, de tranquilidade na cabeça, no corpo. Olha como é gostoso quando a gente liga o botão da calma na cabeça. Você sabe que você pode ligar esse botão da calma sempre que você quiser ou sempre que você precisar. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.